A má consciência do bloco de esquerda, pela traição ao eleitorado da esquerda portuguesa. E traição ao eleitorado da esquerda portuguesa. Vamos fazer aqui uma checklist: checklist de governação à direita. A direita corta salários ou faz empobrecer o poder de compra das famílias? Check. Faz empobrecer pensões? Check. Faz acordo com os patrões para dar enormes bordas fiscais enquanto não baixa os impostos sobre o trabalho? Cheque. O orçamento da direita colocava os direitos dos pensionistas como se fossem afinal benesses, esmolas que o Estado lhe dá, justificados no presente para a seguir os cortar? Cheque. A checklist da direita aplicada ao orçamento do Estado do PS valida tudo. Este orçamento mais à esquerda de sempre acontece porque o PS perdeu os seus referenciais e já nem sabe bem onde é a esquerda ou a direita, ou porque ele, de facto, passando nessa checklist, é tal e qual o que a direita faria? Quem pensa pela direita apresenta orçamentos de direita e este também podia ser apresentado pelo PSD. Muito obrigado.